Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta. Muitas vezes tem pessoas que fazem dieta e não conseguem perder os quilos do seu corpo. Por quê? Porque elas fazem dieta de forma errada. E por fazer dieta de forma errada, elas não conseguem perder os quilos do seu corpo. E muitas vezes elas murmuram só que a, a, tem causas que a culpa não é dela por causa que ninguém disse para ela ó tu tem que fazer uma dieta assim assim assim assado essa dieta funciona para um tipo de pessoa mas para outro tipo de pessoa essa dieta não funciona então por essa maneira uh, por essa maneira ó, talvez a culpa não seja dela mas logo logo eu vou te mostrar um blog. Nesse blog tem treinamento que te ensina como emagrecer.